Ah, doutor, salve nosso pai, oba, papai. Ah, totô. Silêncio, meu senhor está na terra, o sol em forma de orixá no terreiro baixou.